Você está ouvindo o audiolivro Tráfico, Doloroso Rescate Uma obra de Eurípedes Quill, pelo Espírito Dulce. Capítulo 18 Celeiros Celestiais Por dois anos após o sonho espiritual em que foram visitados, Salésio, Geraldo e Clarenor receberam intensos tratamentos, visando sua reencarnação. Muito ajudaram as preces dos encarnados que lhes amavam, feitas individualmente e em grupo, no centro espírita que frequentavam. Passados mais três anos, Tião do Céu e Letícia foram obrigados a deslocar-se até o Amapá. Viajaram a serviço de grande empresa mineradora com um escritório central no sudeste que estava instalando o filial naquela distante região. Terminada a tarefa, em cerca de 15 dias, estruturação de todo o departamento jurídico da filial, decidiu o casal retornar de navio para conhecer o litoral brasileiro até seu estado. Antes do retorno, foram brindados com uma estrada de alguns dias, com direito a várias peixadas, no sítio à beira-mar de um dos diretores da filial recém-instalada. De bom grado, aceitaram. Um fato interessante, pela coincidência, despertou a atenção de ambos. Assim que chegaram, uma mulher iniciou os trabalhos de parto. No corre-corre para que a parturiente fosse atendida, Tião e Letícia foram de grande valia, pois agiram com rapidez e propriedade, indo com urgência buscar um médico. Com boa vontade, auxiliaram o médico. O parto foi normal. Um menino. O ginecologista, após examinar o recém-nascido, diagnosticou sérias deficiências e anomalias orgânicas, comprometendo o futuro da criança. Os pais, conforme tradição naquelas áreas, receosos que seu filho morresse sem ser batizado, convidaram Tião e Letícia para padrinhos. Enquanto o espiritismo não adote quaisquer rituais ou cerimônias, o casal, disso consciente, por caridosa compreensão junto àquela gente humilde, aqueceu em apadrinhar o bebê. O batismo foi realizado pelo pároco de Cidade Próxima. Na viagem de volta, Letícia comentou com Dion. — De repente, veio-me à memória aquele sonho — que coincidência, eu também. Você está pensando o mesmo que eu? Sim. Seria ele? Com certeza. Augusto não nos assegurou que o veríamos encarnado quando nossa intuição o identificaria? Louvado seja Deus! Será que voltaremos a vê-lo? Se Deus permitir, nossa tarefa na empresa exigirá algumas visitas mais para adaptações à legislação que está sempre sendo alterada. Dona Carmen e Julieta fizeram um bolo para levar a creche que o Centro Espírita mantinha. Recebidas pela diretora da creche, esta informou-as que naquele dia mais duas crianças tinham sido admitidas, um menino e uma menina. Embora as crianças fossem de tenra idade, demonstraram enorme alegria quando as duas mulheres carinhosamente as estreitaram junto ao peito. Dona Carmen, sentindo-se transportada ao paraíso, ouviu seu coração materno gritar que aquele menino era seu filho Júlio. A menina, olhinhos verdes, tinha os vermelhos, muito vermelhos. Julieta, embora não a conhecesse, intuitivamente identificou-a de pronto. Tratava-se do espírito que havia se beneficiado das preces para Clidenor, quando sofria junto a ele. Letícia e o marido, já anciões, estavam vendo televisão. Um filme naturalista sobre o Ártico, focalizando o Polo Norte e as áreas ao seu redor. Na primeira parte do filme, eram mostradas as belezas naturais daquelas imensas regiões, cobertas por grossas camadas de gelo. Sob o gelo, Incalculáveis riquezas naturais descansam o longo sono dos milênios. Ali, na região Ártica, existem apenas duas estações climáticas, ambas muito frias. Verões de pouca duração que sucedem-se aos longos períodos de rigoroso inverno. Nos primeiros, o sol se mantém baixo, porém não se põe. Nos segundos, jamais aparece. Somente no Polo Norte, o imaginário topo do mundo, é que o ano se divide em duas metades, verão-dia e inverno-noite, cada um com a duração de seis meses. Os verões árticos proporcionam o incrível fenômeno do sol brilhar à meia-noite. Em contraste nos períodos de inverno, por meses a fio reina a mais absoluta escuridão. Nas colossais áreas de neve e gelo, viam-se um iglu aqui e outro acolá, distantes entre si. Por vezes, aglomerações de iglus, denotando o grupo familiar numeroso. A reportagem filmou famílias de esquimós, sendo mostrado como sobrevivem naquelas paragens hostis. Sua vida, seus costumes, suas residências. Com a ajuda de um intérprete, foi entrevistado um casal bem jovem, já unidos em matrimônio. A reportagem foi difícil, pois os entrevistados, embora fossem visivelmente saudáveis, demonstravam retardamento mental. Mas, mesmo diante do quadro de rusticidade em que viviam, deixaram entrever ao entrevistador seus planos futuros. Filhos, muitos filhos. — Quantos? — perguntou-lhes o repórter. Num gesto espontâneo e simultâneo, ambos espalmaram as mãos, abrindo os dedos. — Dez? — inquiriu surpreso o repórter. Olhando um para o outro, os dois jovens esquimós, com um sorriso ao mesmo tempo ingênuo e matreiro, viraram os olhos para o céu e, resolutos, mantiveram as mãos espalmadas para as câmeras, com os dedos abertos. O gesto era significativo, sendo traduzido por, se Deus quiser, vinte. Mãos fortemente entrelaçadas, Letícia e Tião confirmaram a promessa de Augusto quando afirmara que Sales e Clilenor seriam vistos por eles, ainda encarnados. Com o olhar, Letícia disse ao marido que confirmou também silenciosamente. São eles. Em uníssono e em voz alta, expressaram que lhes ia na alma. Deus os abençoe. Centenas de quilômetros à frente, a civilização já tinha deitado raízes. Os esquimós ali residiam em casas de madeira, utilizando barcos para caça e pesca, atividade principal. O filme terminou mostrando exuberância e o encantamento das auroras boreais, um dos fenômenos naturais mais deslumbrantes para quantos tenham condições de presenciá-lo. Toda a atmosfera sobre um infinito tapete prateado, com claridade maior que a da lua cheia, muda do verde predominante para nuances de violeta, púrpura e azulado. Milhões de pessoas estavam vendo aquele mesmo programa. No coração de muitos, a gratidão ao Criador por aquela maravilha constituía a prece, fazendo brilhar a centelha divina na alma de cada um,